Eu estou no meu hotel preferido em São Paulo, na verdade, meu hotel preferido no Brasil, que é o Hotel Tauá, em Atibaia. Mas o que me faz escolher este hotel? O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Um dos fatores e que é sempre importante é, por exemplo, aqui, quando eu chego e vou fazer o meu check-in. Pessoal, já me conhece, a coisa é expressa, é rápida e a gente não fica na fila. Mas não é só isso. Por exemplo, hoje está acontecendo aqui. Um grande evento. Então, por que as empresas escolhem esse hotel para fazer um evento? Porque as salas são enormes, você tem sala com capacidade para mil, duas mil pessoas, você tem apartamentos para todo mundo, tem restaurante, então é uma escolha técnica. O hóspede que chega com crianças, por que escolhe esse hotel? Porque tem uma variedade de atividades, tem os emocionadores, enfim, é um hotel família. Cada um escolhe um hotel por uma razão. Você, quais as razões que dá para o seu cliente escolher o seu produto ou o seu serviço? Porque hotel por hotel tem muito. E eu tenho certeza que produto e serviços similares ao seu também. Tente se diferenciar. Por exemplo, a pessoa que cuida aqui dos hóspedes, da criança, não é chamada de um atendente, de um administrativo, é chamado de emocionador. Será que os seus funcionários são emocionadores? Será que você é um emocionador dos seus clientes? Pense nisso, tá bom? Se você está assistindo no YouTube, assine o nosso canal, dê um like aqui no iTunes, deixe as suas estrelinhas ali, avaliação e coloque o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.